Boa tarde Boston, boa tarde Massachusetts, boa tarde meu querido Brasil, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui ao programa Marketing com Rogério Tobias e vamos falar hoje, um tempinho bom aí, sobre as questões do marketing, as estratégias, as questões mesmo operacionais, as questões de vendas. Vamos ter hoje algumas dicas importantes sobre marketing algumas dicas importantes sobre merchandising, sobre treinamento de vendas e vamos falar de um tema que tem mudado aí muitas empresas, tem incomodado também muitas empresas, que é a questão da comunicação. Que mudanças têm ocorrido na comunicação? É um prazer muito grande estar falando com Boston, estar falando aí com todos os Estados Unidos, com o Brasil. É, aqui especificamente em Belo Horizonte, nós estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui no Brasil. E sempre falar de marketing é um prazer muito grande, uma coisa que nos dá uma super satisfação, uma satisfação especial. E você estando aí com a gente, é muito bacana. Você que está aí na hora do seu almoço, aqui no Brasil também, o pessoal já está no meio do, do almoço, aí em Boston está começando e a gente vai conversar bastante aí, fiquem à vontade para fazerem as suas perguntas, para fazerem as suas perguntas aqui e agora durante o programa, para fazerem perguntas para o e-mail tobias@gmail.com, é para o nosso WhatsApp é 031 eh 7711 aqui no Brasil, né, 55, começando aí nos Estados Unidos com 55. E nós estamos hoje aí, 30 de outubro de 2020, né? já é um caminho importante para terminar o ano e nós temos que já começar enquanto empresários, enquanto pessoas voltadas, ligadas à empresa e pessoas apaixonadas pelo marketing, já começarmos a pensar em 2021. Que mudanças nos esperam? E uma pergunta que eu faço melhor ainda, que mudanças você pretende você já está pensando em fazer na sua empresa, na empresa que você trabalha, que você é sócio, diretor, gerente, funcionário. E você que é estudante também, quais são os fatores novos? O que está chamando mais a sua atenção? Nós vamos falar sobre tudo isso. E a gente vai começar falando, pessoal, sobre essa questão da pandemia. Mas não é da pandemia, o que ela causa. Isso aí o pessoal, a imprensa já está abordando de maneira ampla. Mas uma coisa que eu achei importante a gente conversar, a gente falar hoje, é sobre a questão dos impactos da pandemia no processo de comunicação empresarial. Como é que está a comunicação empresarial antes da pandemia? Será que as empresas já estavam se atualizando, já tinham se atualizado com as novas mídias, com os novos meios de comunicação, com esse novo linguajar que o público já está exigindo? É, o público mudou, as pessoas estão com novos costumes, estão com novas expectativas e há um público novo chegando, a geração millennials está aí, uma parte final da geração Y está entrando no mercado de compras, no mercado de trabalho e, consequentemente, eles começam a virar clientes, a serem mais exigentes aí. E como é que está a sua empresa nesse sentido? Será que a comunicação que você faz é a comunicação já adequada a essa nova realidade que nós temos no mundo não só dentro da quarentena nesse período aí de já de, de quase dez meses que nós estamos né, vivendo esse essa, esse terror da pandemia mas há uma mudança no marketing o marketing ele muitas vezes muda antes da gente perceber então cabe a todos os empresários aos professores a todo mundo envolvido com marketing direta ou indiretamente de identificar essas mudanças e fazerem Uh, alterações, fazerem novas, definirem novas estratégias para que a empresa tenha sucesso e não fique refém de tudo que está acontecendo no mercado. Não pode acontecer de você comer poeira, né? Você tem que fazer poeira, a sua empresa tem que fazer poeira, tem que partir na frente de todas as outras, partir na frente das mudanças. Então, é importante, né? Então, estamos vivendo aí nesse mundo de pandemia em que a gente está uh, mudando, né? todo mundo já percebeu que o relacionamento na família acaba mudando, é, para melhor ou para pior, e vai depender de cada família e vai depender também individualmente, né? vai depender das pessoas, né? vai depender das pessoas, como que elas recebem esse impacto aí de praticamente 10 meses de mudança é, na sua, no seu modo de viver, né? no, seu, no seu modo vivente aí. É, mudou o relacionamento com seus amigos, com certeza Aqui no Brasil, aqui em Minas, né? aqui em Belo Horizonte Especificamente, aquela, aquele fim de semana Como hoje, né? sexta-feira, quinta-feira uh, Sempre tinha grua, os bares de Belo Horizonte inteiro né? O país que mais tem bares no mundo Todo mundo se encontrando isso reduziu profundamente E com certeza causa né? algum tipo de transtorno Outra questão a, a, a sua, o seu relacionamento com os colegas de trabalho Isso também mudou Hoje você, grande parte dos Estados Unidos Grande parte de Boston Faz o seu trabalho em home office Faz o seu trabalho em casa Faz o seu trabalho no, no, no carro ah, Quer dizer, então não há mais aquele contato Pelo menos até, até por enquanto E parece que vem aí uma segunda onda né? Na Itália já está acontecendo isso Na França então, essa mudança, ela parece inexorável, essa mudança vai continuar e por mais que acabe, né, que todos nós torcemos, essa pandemia, essa quarentena, as mudanças vão continuar ocorrendo, né, a gente não vai nunca mais voltar ao que éramos antes. Nós temos aí novas tecnologias, temos novas percepções dos clientes sobre as coisas e o que eu quero abordar agora, né? As, a, as, a forma, o formato de comunicação mudou, está mudando e vai continuar mudando. Aí vem aquela pergunta, e a sua empresa? A sua empresa já está mudando também? Dentre outras coisas, o formato de comunicação já está mudando a sua linguagem é, junto aos clientes? né Então nós temos hoje, as empresas têm hoje... É, todos os meios digitais, algumas não utilizavam e com a pandemia tiveram que começar um pouco a força a utilizarem esse, esses novos meios, novos para alguns, uh, antigos para outras empresas, né? as startups, as empresas unicórnio, quer dizer, todas essas empresas, todas, até aquela minimazinha, aquela pequenininha, aí de um cantinho de Boston, está tendo que mudar a sua forma de comunicação. E quando a gente fala em comunicação, é engraçado porque todo mundo acha que você está falando de mídia, né? Você está falando de YouTube, você está falando de Instagram, você está falando de WhatsApp, você está falando de, de CNN, você está falando da, da, da Rádio Negócio Fechado, da TV Negócio Fechado. Isso tudo continua. Mas o que acontece, o que está mudando profundamente e veio agora como uma onda no mar, né? A mudança violenta que está acontecendo é em função do conteúdo. O que está tendo que mudar é o conteúdo. As pessoas mudaram a sua forma de perceber as promessas feitas pelas empresas. As pessoas estão muito mais uh, bem informadas. Primeira coisa, as empresas estão muito mais bem informadas. Outro aspecto, as pessoas, por isso, por estarem bem informadas, elas estão mais espertas. Elas não estão sendo sensibilizadas tão facilmente quanto eram há, olha, um, dois anos atrás. Então o que está acontecendo? Que as empresas que não mudarem o seu conteúdo, o seu formato, a, a, inclusive a quantidade de informações, ela pode ficar para trás e pode ficar ali fora de uma onda importante que está acontecendo no mundo, no mundo empresarial todo esse processo de, uh, de mudança, esse processo de um novo cenário, nós estamos dentro de um novo cenário e nós precisamos ter uma visão mais ampla, mais global, para que nós possamos entender esse cenário. Então é importante que nós utilizemos sim o Teams, o Zoom, utilizemos aí, né, o, o, o, o, todos os meios uh, que nós temos. Nós utilizamos as TVs, os rádios, tudo isso é fundamental. E nós não podemos abrir mão de nenhum desses. Mas o conteúdo mudou. Aquilo que eu estava comentando, o conteúdo mudou e eu tenho que ser mais rápido. E aquilo que eu prometo, aquilo que a empresa promete, precisa ser um pouco diferente. Aí que está a questão. A empresa precisa prometer, continuar prometendo. As empresas sempre prometeram. Mas o que eu tenho feito alguns estudos aí e algumas pesquisas, nós temos pesquisado algumas coisas, as promessas eram vans, as promessas eram promessas que o cliente chegava no ponto de venda ou entrava no site efetivo da empresa e chegava lá, tinham detalhes que não eram necessariamente aquilo que tinha sido prometido. As empresas prometiam uma coisa e entregavam outra, ou menos mal, mas também não é bom, a empresa promete alguma coisa através da comunicação e chega lá e entrega exatamente aquilo que foi prometido. É melhor do que o anterior, mas também não é bom. Olha Rogério, então qual é? o que é bom afinal? O bom é você fazer uma promessa através das diversas mídias, através dos diversos meios e fazer além da expectativa do cliente. Essa é a questão, essa é a novidade que eu quero passar para vocês fazer acima da expectativa, porque aí você vai superar os seus concorrentes. Ah, mas como fazer acima da expectativa? Ora, primeira coisa você vai prometer menos, prometer aquilo que você sabe que você pode cumprir na sua essência e prometer ah, algo que você sabe que você tem lá na sua loja, que você tem lá no seu site, que você tem lá no seu depósito, então falando aqui de logística muito mais do que aquilo que você ofereceu. Uma regra fundamental do marketing é a gente nunca fazer comunicados, nunca fazer uma propaganda, uma publicidade de algo que ainda não esteja disponível no ponto de venda. Essa regra não pode jamais ser descumprida com pena da empresa perder toda a sua credibilidade. Então muitas empresas hoje têm perdido um pouco da sua credibilidade porque ela oferece alguma coisa mas ela efetivamente não tem dado o recado, não tem dado a conta do recado. E com isso o cliente vai perdendo um pouco a credibilidade, ele vai espalhando isso para um amigo, ele coloca a experiência negativa dele no site, ele coloca a experiência negativa dele no WhatsApp, nas diversas mídias que ele utiliza e de repente o nome da sua empresa está totalmente é, é, questionado, aí por milhares e milhares de pessoas que fazem parte do seu público-alvo. Uma das coisas que eu tenho chamado muita atenção aqui às, às, às empresas é que cada detalhe, cada atendimento, cada propaganda, cada telefonema que a empresa recebe ou que a empresa faz, pessoal, é fundamental que seja monitorado. Eu não posso deixar mais a, a, a logomarca da empresa, a marca da empresa, a empresa como um todo, é, ao sabor do que está acontecendo. Então, uma primeira dica que eu poderia dar hoje nesse nosso encontro aqui é que você tenha instrumentos, adquira aí instrumentos, e isso não é uma coisa cara, adquira instrumentos que possam avaliar a, a, o pensamento, que possam avaliar. A, qual é a percepção que os clientes tiveram da sua empresa ao fazer uma compra? Ou que os clientes que ligam para perguntar alguma coisa, ou que entram no seu site, sempre procurem uma coisa que é fundamental, a gente já fala isso no marketing há muitos anos, mas é determinante, que é o chamado feedback. Feedback, o retorno. Cliente, o que você achou da sua compra? Cliente, você fez uma pesquisa hoje, você achou o que você precisava? Quer dizer, esse tipo de coisa que algumas empresas já fazem há muitos anos, mas que uma grande parte ainda não faz. E já não dá tempo mais de esperar. Tempo, tempo dá, não dá tempo de esperar. Então o que, que você vai fazer? Começar hoje, hoje ainda. Ah? Começar hoje ainda esse processo de, de, de maior, é, busca de maior auditoria da, de tudo, do que, que os clientes pensam da sua empresa. Então, a comunicação, e eu comentei isso no programa do Freelay ontem, a comunicação não pode ser só aquilo que eu falo e que o cliente responde. E que aí fica tudo nisso. Eu falo uma coisa, eu prometo uma coisa, o cliente vai lá, compra, é bem ou mal atendido, ele fala que é bem ou mal atendido e fica tudo por aí. Hoje não dá mais para a sua empresa, para a minha empresa, para as empresas dos meus clientes a, é, se posicionarem dessa forma. O que é a comunicação hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. A comunicação, ela tem hoje um tripé, que é aquilo que eu prometo, ou aquilo que eu comunico, aquilo que o cliente percebe e aquilo que efetivamente acontece com o cliente quando ele faz a busca ah, daquilo que ele, do desejo que ele tinha, ou da necessidade que ele tinha, lá na minha empresa. Então, quem comunica na sua empresa hoje? Quem comunica na sua empresa é, são os vendedores, a iluminação, quem comunica na sua empresa é o pessoal do caixa, quem comunica na sua empresa é a nota fiscal tirada corretamente, quem comunica na sua empresa é o feedback, é, a, é, a, é o pós-venda, é a empresa ligar para você ou fazer um e-mail, um whatsapp dizendo, e aí, você comprou hoje com a gente, ficou satisfeito, pouco satisfeito, muito satisfeito, se quiser responder cliente, faça o seguinte, qual item que você não ficou satisfeito? Coloca pra gente. Os clientes estão dispostos a dar feedback. Cada vez mais, os clientes estão dispostos a dar feedback. Os bancos têm feito isso. O Uber tem dado um show, um showzaço nisso. As empresas de, de, de, de transporte urbano têm dado um show. Ah? Por que, que a Uber cada dia melhora mais o seu serviço? Na minha opinião e na opinião de muita gente aqui no Brasil. Ah? Então vamos ver aí em Boston, acho que é melhor ainda. O que, que acontece? Eu acabei de, de, de, de receber um serviço, né? E imediatamente ele já, já vem ali pedindo para você fazer essa avaliação. Isso já tem desde que o Uber começou. As empresas parece que não aprenderam, algumas empresas. Então é hora, é fundamental que as empresas busquem esse mesmo feedback e que gerem um plano, né? Que gerem um plano de, de, de feedback de retorno dos clientes, que gere alguma vantagem para o cliente. Então eu tenho descontos constantes do Uber, da 99, que é uma das empresas unicórnio aí, que uma das primeiras unicórnios aí que chegou no, no, no mundo inteiro. Né? Então, ah, o que, que significa isso? Significa que nós temos que criar processos digitais, principalmente, e também lá no ponto de venda. Tá? O, cliente fala, o, re, o vendedor fala, ó, oh, e o senhor gostou do meu atendimento? O que, que o senhor teria a reclamar do meu atendimento? Ou, ou, ou a, a, a, a comentar, ou a sugerir, ou a recomendar, etc. E tudo isso tem que ser trabalhado de maneira muito honesta, muito séria, para que isso seja levado ao setor de marketing, né? ou ao dono da empresa, dependendo do porte e do tamanho da empresa, para que seja tomado, sejam tomadas providências, no sentido de melhorar. O que, que acontece? Com esse feedback constante, a empresa não fica para trás, a empresa não perde a, o ritmo de crescimento e de desenvolvimento no nível dos seus clientes e, melhor ainda, ela não fica para trás dos seus concorrentes. É isso que nós queremos, é isso que nós estamos buscando nas empresas. Então a comunicação, cuidado, não é só fazer uma propaganda, contratar uma agência, contratar as mídias. Hoje isso é fundamental, Bom, claro, isso é fundamental. Você tem hoje aí empresas de, de, ligadas aí na, ao setor de, de digitalização, do, de processos, etc. Os me, as mídias digitais que você pode pedir ajuda também. Ah, e tem meios mais fáceis também, hein, que você mesmo na sua empresa pode resolver. Normalmente tem pessoas muito boas nisso na sua empresa. Mas se não tiver, contrate alguém, não é um, um custo tão alto assim. E se for, é um investimento, não é um custo. Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que abordar né, os clientes de uma maneira adequada, de uma maneira positiva, e fazer com que esses clientes efetivamente ah, nos deem esse feedback. Essa é uma questão fundamental. Não dá mais para é, enxergarmos, enxergarmos a, a comunicação como eu falo, algum, alguém processa aquilo que eu falei e dá um feedback qualquer. Não, eu, eu tenho que ter, a, a, na comunicação, tem um terceiro fator, que é o fator realidade. Aquilo que prometeu, aquilo que foi colocado como informação, como comunicação, e aquilo que o cliente percebe associado ao que o cliente recebe. Por que, Rogério, você está falando isso? Porque o cliente quer ser feliz. É, essa é a questão. Só eu falar o que eu preciso como uma loja, como uma empresa, seja qual for o tipo e o tamanho, só eu prometer não leva ninguém à felicidade. O que vai levar a pessoa a ter é, a conveniência que ele quer nos produtos, nos serviços que você oferece, é ele efetivamente receber um serviço de alto padrão. Esse serviço de alto padrão... É o que é exigido hoje pelas pessoas. Ah, professor, mas eu já tenho é, um alto padrão. Vai depender, você vai ter que medir. O que era alto padrão mês passado, já não é alto padrão esse mês, porque todos os seus concorrentes já estão fazendo. Aí você virou mais um no meio da multidão, mais um grão no meio da areia, de uma praia maravilhosa. Então não adianta, nós temos que trabalhar procurando ser diferentes. Né? Então temos que entender... Quem são os nossos públicos? Então essa é a questão. Veja, comunicação então mudou. Mudou por quê? Mudou porque a tecnologia mudou. Até aí tudo bem. Eu gosto de chamar a tecnologia de uma coisa importante, mas o que eu dou valor mesmo, o que nós em marketing damos valor mesmo, é a chamada inovação. Inovação é aquilo que oferece efetivamente uma vantagem, um benefício, uma felicidade para o consumidor uma conveniência. Então toda a tecnologia que não é conveniente ao cliente, que não gera conveniência, a gente, o marketing não está preocupado com ela. Nós estamos preocupados com a tecnologia que faz com que o cliente não tenha que, que, que teclar três teclas, que apertar três teclas para uma, uma função. Quando ele passa a apertar uma só, ou quando ele passa a colocar eles íris dele no celular e o celular faz o que ele está querendo, aí sim você criou inovação. Então vamos prometer vamos receber o feedback e vamos cumprir aquilo que nós efetivamente é, prometemos. E de preferência, e fundamentalmente, criando algo acima das expectativas do cliente e acima daquilo, vai aí um aperto, acima daquilo que o concorrente está fazendo. Como é que você vai crescer? No final do programa de hoje eu vou fazer uma pergunta para todos os empresários que estão assistindo, os empreendedores, todos os que estão assistindo, os, os que são também como eu, apaixonados por, por marketing, é, sobre, sobre essa questão. Então, uma coisa que está mudando, afinal, é, por que que, o pessoal pergunta, por que está que mudando tanta comunicação? Será que foi só a pandemia? Não, não foi só a pandemia, a pandemia acelerou esse processo fez com que ah, o mundo acadêmico mudasse, eu estou vivendo o um mundo acadêmico, está mudando rapidamente, mudando para melhor, então, a boa notícia é essa, as coisas estão ficando melhores, com maior profundidade, com maior facilidade para todos os lados, né? para aluno, para as universidades, para os professores, isso é uma questão. Outra questão importante é que já vinha, já, já estava acontecendo uma mudança, lenta, gradual, não tão lenta assim, mas gradual, e todo mundo estava passando batido. É aquela história do sapo, não sei se vocês conhecem a história do sapo, né? Que é aquela história que você coloca o sapo, um, um cientista colocou um sapo numa água fria e foi depois, num laboratório, e foi depois esquentando lentamente, lentamente, esquentando essa água e o sapo foi convivendo com aquela água que estava de, de um grau normal, de uma água comum, né, de torneira ou uma água de rio, e foi esquentando, esquentando, até chegar num grau que sem perceber o sapo simplesmente morreu queimado. Aí o que, o que foi feito? Isso aí já, já era esperado, o sapo não foi percebendo as mudanças na temperatura. Ele não fugiu da água, ele foi se adaptando ao ruim. E nós não podemos deixar que a nossa empresa se adapte ao ruim. Aí, Rogério, e aí? O que, que tem o um sapo? Então, o que, que eles fizeram? Pegaram um sapo, jogaram naquela água já quase fervendo, o sapo pulou imediatamente para fora, todo chamuscado, todo queimado, mas vivo. Por quê? Porque ele entrou né, numa, numa realidade, num cenário, ele não aceitou aquele cenário. Aquilo queimou, aquilo doeu nele. Então ele saiu. O que que acontece? Nós, as empresas, muitas empresas no mundo inteiro, estavam se acostumando, as mudanças acontecendo, as empresas tendo ali o seu faturamento razoável, o seu faturamento mais ou menos, pagando ali suas dívidas, tendo um pequeno lucro. As empresas que estão chegando no mercado já não aceitam isso. Pelo menos grande parte das empresas das startups estão chegando e já estão chegando chutando mesmo o balde. Estão chegando já numa forma de, de, de, de, de, de, de ação de mercado muito mais, é, eu chamo de agressiva, muito mais agressiva. Aí elas crescem. Por quê? Porque, primeiro que elas não aceitam o status quo atual, elas não aceitam aquilo que está acontecendo. Elas já chegam buscando novas é, perspectivas. Segundo, elas trazem inovações. Elas trazem é, conveniência para o novo público, para o público que ela está querendo conquistar. E as pessoas, o, o, o cliente, vai migrando, vai migrando para as novas empresas, vai migrando para as, para as empresas que lhes oferecem uh, algo novo, que lhes oferecem, vou repetir, maior conveniência. O que, que o cliente quer? Conveniência. O que, que o cliente quer? Facilidade. O que, que o cliente quer? Até a rima, felicidade. Então a sua empresa está aí, seja qual for o seu segmento, a sua empresa está aí para gerar, para oferecer felicidade. Se ela não está fazendo isso direito, alguém vai fazer por você. Então vai aí a dica, vai aí a dica de um consultor para vocês. Então, uma outra coisa, o que está fazendo mudar tanto assim? Ah, você falou da tecnologia. Ok, falei da tecnologia. Vou falar de mais uma coisa. São as gerações. Antigamente as gerações eram. Elas demoravam anos, mas décadas, para poder as pessoas mudarem o seu jeito de ser. Então lá o meu pai, o meu avô viveram uma época que eles foram a vida inteira basicamente a mesma pessoa, o mesmo comportamento de vida. Agora, as gerações estão muito mais rápidas. As gerações estão ficando, ah, estão mudando, estão virando novas gerações em 10 anos ou menos. Então, por exemplo. Eu nasci num ano que eu me considero metade baby boomers, que é aquela geração pós-guerra aí dos Estados Unidos, que é a referência, aquela geração que nasceu pós-guerra, pós-45, 50, 60, eu nasci em 60, sem querer falar a minha idade. E ah, também sou um pouco da geração X, porque quando eu estava garoto, eu já estava recebendo informações, é, educação já de uma nova geração. E é, tem uma outra geração depois que veio depois dos anos 70, 70, 80, os rips, etc, daí pra frente, que é a chamada geração X, que dominam as empresas hoje. As pessoas aí na faixa de, de 40 anos, 45, 35, 40, normalmente estão na, no nível de gerência ou estão no nível de já experientes na sua, na sua função, etc. Até aí tudo bem, as empresas entendem o comportamento de compras, se eu for fazer uma compra hoje, ou você que tem uma idade parecida com a minha, ou você que tem 40 anos, ou 30, vai, 35, ah, o, todo mundo sabe te atender, todo mundo vai entender o seu linguajar. Agora, quando entra a molecada, quando entra o pessoal da geração, final da geração Y, vai, a geração Y é o pessoal que está aí, com seus 25, até 30 anos, 20, 20 anos, 25 anos, então esse pessoal já tem um novo linguajar, já tem novas, novos desejos novas expectativas. Então peraí, então eu tenho que atender, a minha empresa tem que atender a um pessoal mais velho, um pessoal mais novo, e o pessoal mais velho tem um comportamento, o pessoal mais novo tem outro, e está chegando ao mesmo tempo a geração millennials, que é essa turma que está novinha aí, os meninos estão ainda a talco, mas já tem poder de compra, já tem poder de escolha e ele já interfere nos seus negócios. Então você tem um supermercado? Tem. Você vai ver lá, no mesmo, no mesmo corredor, você vai ver sessentões, setentões, quarentões, trintões e 15 pessoas com 15, 16 anos comprando normalmente os seus produtos, seus produtos de informática, os seus produtos digitais, com exigências e percepções diferentes. Como é que vai ser a sua comunicação com esses três, quatro perfis de pessoas? Esse é o desafio do marketing. Se souberem como fazer isso simples, facilmente, me falem. Então o grande desafio é esse. Cada um vai ter que estudar a sua empresa, estudar o seu público-alvo, ver quem domina, quem predomina nos, em referência aos seus produtos. Se você vende, por exemplo, ternos italianos, se, é, com camisas, roupas de alto... Então provavelmente você vai ter um público muito mais específico de quarentões ou cinquentões para cima, de alta renda, etc, etc. Então você pode ter nas suas lojas, no seu, no seu site, né, é, é, um tipo de, de tratamento mais específico. Quando você vende produtos é, digitais de última geração, como a, a, linha, a linha de novos é, celulares da Apple ou a linha S da Samsung, etc., aí você já vai ter uma outra mistura de, de pessoas. Você vai ter o sessentão, o quarentão e você vai ter a molecada. Então, peraí, como é que eu vou reagir? Como é que vai ser minha comunicação? Que, que linguajar que eu vou usar? Eu vou usar o linguajar uh, formal? Eu vou usar o linguajar com gírias, com com brincadeiras de língua, né, de linguagem, aí um, uma coisa pode não atender o outro e você pode espantar uma parte desses clientes. Então esse é o nosso desafio na comunicação. Então, pessoal, a comunicação está mudando. Então fiquem de olho nesse processo. Nós, você, nós todos do marketing, estamos passando por esse processo. Daqui a pouco está chegando a nova geração. As, as, as pessoas, as crianças estão, virando, estão é, virando consumidores com muito mais rapidez. Ainda mais agora que nós temos aí os bitcoins, nós temos aí as diversas formas de crédito. O dinheiro está tá sumindo, o dinheiro vivo está sumindo. Então essas crianças vão estar comprando as coisas de casa, deitadas na sua... Quer dizer, quem é você? Aí eu faço aquela pergunta, quem é a sua empresa? A sua marca vai mexer com o coração de quem? A sua marca era forte? Era. E agora? Vai ser forte? E 2021, 2022, 2023? Qual vai ser o poder da sua marca uh, nesse futuro? Você está preparado para fazer essa mudança? Qual é o investimento que você está se preparando para fazer? Não vai também fazer empréstimos bancários, que também não é uma boa, mas vamos ter que, que direcionar um pouco dos nossos investimentos para o processo de comunicação de marketing. O marketing é assim, né? ele não envelhece. O marketing não envelhece. Você não tem como falar, ah, o marketing é questão do sapo lá, né? Eu não posso ter um marketing, ah, o marketing está indo bem. Não, o marketing não pode estar tá indo bem. O marketing tem que estar tá nervoso, tem que estar tá chateado, preocupado e, e, e buscando investimento. Por quê? Porque o mercado exige isso do marketing. Não existe marketing tranquilo. Você tem que entrar, se você tiver uma empresa grande, um departamento de marketing, tem que estar tá todo mundo arrancando os cabelos. O tempo todo. Por quê? Porque o cliente nos faz arrancar o cabelo o tempo todo para que nós possamos atendê-lo adequadamente. Assim é o marketing, assim é a sua empresa. A gente não pode chegar e falar, ah, está tudo bem, estamos vendendo, tamo com, estamos com uma lucratividade interessante hoje. Semana que vem seu concorrente te toma todo esse mercado. Então é um processo ah, que nós devemos estar o tempo inteiro eh, vencendo desafios. Qual é o papel do marketing? Qual é o papel da comunicação? Entender profundamente os novos consumidores. Entender os consumidores antigos que estão mudando a sua mente, a sua, a sua cabeça, e os novos que estão chegando com novas perspectivas, com novos costumes. Com costumes que se você não ficar é, bem é, de olho aberto, você vai achar que aquilo ali não deve funcionar. E de repente é realmente uma nova geração com novas perspectivas. Né? Hoje uma criança de 5, 6 anos já está com o um último modelo do, do, do iPhone na mão e com toda a liberdade ali. Inclusive fazendo compras. Então quem sou eu? Eu vendo o que para quem? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer a partir de agora, a partir de hoje. tá? Então essa é uma questão. Então os velhos modos de comunicação não funcionam mais. Os clientes mudaram. A forma de receber as mensagens mudaram, antigamente ele tinha alguma, algumas, uh, alguns, alguns tipos de mídias. Né? Outro dia um aluno me perguntou, professor, cadê aqui, aqui em Belo Horizonte, então é uma outra realidade, cadê aqueles mil e tantos uh, outdoors que tinha em Belo Horizonte, que aquele cara passava uma cola, olha como é que era atrasado, né? Passava uma cola, colava ali e ficava. Eu falei, eu participei, tive a sorte de participar desse processo. Né? foi retirada pela prefeitura de Belo Horizonte 1.500 outdoors desse coisa triste que era aquela tábua de madeira, etc. Hoje nós só temos aqui outdoors, assim como aí, só temos outdoors é, digitais. Então, tá mudando isso, mudou. Né? Nós temos a nossa rádio e TV, negócio fechado, funcionando pela internet, funcionando pelo, pelo, pelo Facebook, todo mundo tendo acesso, né? em, seja onde estiver, no banheiro, no carro, na piscina, onde estiver. Né? Então mudou. E a empresa está acompanhando isso? Então é, os velhos modos de comunicação não funcionam mais. Aquilo que fazia uma coisa, ah, faz aí. Antigamente a gente tinha, chamava agência de propaganda, ela fazia um mapa para a gente daquele ano seguinte e ali você seguia rigidamente. Hoje em dia você precisa ter o plano de comunicação. Anotem aí: precisa ter o plano de comunicação para 2021, 2022 e 2023. Além do plano de marketing, né? dentro do plano de marketing você vai ter o plano de comunicação da sua empresa. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer, aquilo que a gente sempre fala, estude o mercado, estude a concorrência, vai lá no concorrente, veja o que ele está fazendo, veja como ele está fazendo, copie o que é bom e, e, e, e tire fora aquilo que não é bom. Isso é normal hoje, então o que, que acontece, vá visitar o seu, o seu ponto de venda conheça os seus clientes, e aí você vai saber, provavelmente visite, converse com especialistas em mídias, converse com especialistas em marketing, e você vai falar, bom, então no ano que vem eu vou atuar da seguinte forma, não necessariamente você vai gastar muito mais, mas você tem que gastar mais e melhor, por quê? Porque há uma necessidade, né? até, até não, não necessariamente mais, mas pelo menos a mesma coisa de maneira ainda mais inteligente. Ainda mais é, moderna do que você faz, é, fez agora em 2020. Vamos considerar 2020 acabado, 2021 você não pode perder mais a oportunidade de se comunicar, de fortalecer a marca da sua empresa na mente, no subconsciente, no, no consciente e no subconsciente do seu cliente, né? então é, hoje o cliente tem muito mais acesso a todas as mídias, então eu devo estar em todas as mídias, isso é fundamental. Essa é uma dica que eu já dou para vocês, estar só num tipo de mídia ou em outro, de repente não adianta. Ah, mas a minha empresa é muito específica. Ok, faça um estudo, verifique uh, uh, uh, até que ponto você precisa realmente uh, espargir, ou seja, até que ponto você precisa uh, colocar a sua marca, uh, não estou dizendo só propaganda não, estou dizendo fortalecer a sua marca. Não precisa ser necessariamente promoção de vendas, nem necessariamente dizendo ''Ah, eu sou o melhor'', que as pessoas não acreditam quando você fala ''eu sou o melhor''. Ele quer saber se lá, a hora que ele liga para você, a hora que ele entra no seu site, a hora que ele vai na sua loja, se você é o melhor. Aí, a sua, a sua, a sua comunicação deu certo. Pensem nisso, essa é uma questão fundamental. A propaganda, com os mesmos argumentos e promessas, não convencem mais. Nós temos que ter novas, novas formas de comunicação, novos conteúdos, e temos que ter uma nova forma, um formato que, novo, que, não, que não era muito comumente é, associado à comunicação, que é aquilo que o cliente efetivamente recebe quando ele procura a, a empresa. Então, é, há uma guerra hoje já travada aí entre as empresas, no, dos marketplaces, né, nos marketplaces, de, de, de, de, é, nos shoppings digitais. Então, quando você procura um produto, pode observar, aparecem milhões de empresas te oferecendo. Onde a sua empresa se destaca nesse marketplace? Como é que o seu tubarão é mais forte do que os outros tubarões? E sangra menos do que os outros e tem força para conseguir vender mais do que aquele monte de empresas. Qual o seu diferencial? Marketing é criar diferencial. Para você dizer, eu tenho um marketing forte, porque eu crio diferenciais, e esses diferenciais atraem e fidelizam clientes. O pessoal ainda confunde muito marketing com comunicação ou confunde muito marketing com vendas. São coisas que pertencem ao marketing, mas o marketing é uma coisa maior. Então, a mudança no processo de comunicação na sua empresa é determinante. Ah, na minha não, porque sempre funcionou assim. Não faça essa experiência, lembre-se do sapo. Agora, o feedback é determinante, aquilo que eu falei, um caminho para você saber qual a melhor forma de comunicação, qual a melhor forma de você atrair esse cliente para você, atrair esse cliente para a sua marca, para o seu logotipo, para que aquilo ali esteja marcado na empresa dele, na cabeça dele, a sua empresa esteja marcada na cabeça dele, você precisa fazer um trabalho diferenciado, então aquele negócio que eu volto a falar aqui, quem não faz poeira, come poeira. Então, fazer poeira. Vamos partir para frente. Ah, professor, mas tem um risco. Então, se você não gosta de riscos, talvez o marketing não seja uma função interessante para você. Marketing significa vencer desafios. Marketing significa, eu vou usar um termo aqui em Minas, enfiar a cara nos né? <risos> aqui em Minas a gente fala muito isso vai enfiar a cara aí que você vai dar, vai dar tudo certo, então gente, é muito comum isso, né então é, é preciso ouvir os clientes e criar novos meios para a gente poder ouvir esses clientes, e isso é fundamental, meios do cliente em, é, entrar em sua, em, em sua empresa, eu tenho uma preocupação muito grande com uma mídia, com um, um método que ah, quando iniciou aqui nos anos 80, aqui no Brasil, eu pude participar, eu trabalhava numa empresa grande, e eu fui coordenador da área de telemarketing. O telemarketing, desculpem, até me dá um arrepio, <risos> até me dá um arrepio. O telemarketing, na sua essência, ele perdeu completamente a, a, o seu, a sua função. Por quê? Novas mídias, novas perspectivas por parte dos clientes, né? É outra coisa, um nível muito mais rápido de irritação dos clientes. Os clientes não se sujeitam mais àquele formato super ultrapassado de ligar, falar aqui da empresa X, eu tenho algo para te oferecer, eu tenho algo para te cobrar. O telemarketing precisa ser enterrado no jeito, do jeito que ele é. Se o telemarketing, se nós não sentarmos, se os grandes profissionais não se assentarem e verificarem novos formatos desse contato esse contato realmente deve estar enterrado, né? Então o o, o o telemarketing ainda aqui no Brasil é o campeão de irritação dos consumidores. Então nós temos outras formas muito mais brilhantes, muito mais modernas, muito mais interessantes de fazer contato. Você sabe que todos eles né, são esses? Não, não, é, seria repetitivo falar eles aqui, né? Então, todos esses, esses, esses outros instrumentos, esses outros meios de comunicação com o cliente são muito mais eficientes, são muito mais eficazes. Então, você manter uma equipe de 200 pessoas ligando, para mesmo que seja parte robotizada e parte humanizada, é uma coisa muito triste. Então, o telemarketing, repense o telemarketing da sua empresa. Será que o telemarketing ainda é... é Ainda exibe os melhores resultados para a sua empresa ou você teria melhores resultados e menos ódio dos clientes se você fizer uma outra, um outro formato de relacionamento? Quando a gente fala em telemarketing, a gente vê uma coisa, de todo mundo né, tem visto aí uma coisa negativa. E o telemarketing, nossa senhora, eu pergunto em sala de aula sempre, primeiro dia de aula eu sempre pergunto, turma, me fala aí o que você já é do telemarketing. Nossa, professor, não fala nisso e tal. Na rua, o telemarketing, nossa, pelo amor de Deus. Então, o telemarketing, mesmo que robotizado, mesmo esse processo aí robotizado, não, não resolveu. Você agora, na verdade, aquilo que eu já comentei aqui no programa, você ficou semi-robotizado, semi-humano. Ficou metade, a metade ruim de cada lado ficou para o telemarketing. Se você vai robotizar, se você vai digitalizar um processo, faça isso de maneira competente, de maneira a trazer realmente, a levar ao cliente a, o processo que aqui é nós falamos aí, que o cliente está buscando hoje, que é a conveniência. Todo mundo quer conveniência. Como a, a entrega em casa foi, foi redescoberta e foi incentivada e cresceu na curva de utilização durante a pandemia e vai continuar agora, com, com, com novos, a Log, é, outras empresas de entrega, tem, tem sido fundamentais. A Log é uma das empresas, é um unicórnio aí uma das empresas de maior faturamento é, no mundo, principalmente em função dessa, desse, dessa, dessa pandemia, etc. Mas era uma empresa que já tinha um planejamento. Por isso que eu insisto com você, faça o plano de comunicação para 2000 Tudo bem, faça para 2021 e depois você faz 2022 e 2023 numa, numa sequência aí. Tá? Então o que é comunicação positiva? A comunicação positiva é aquela que a promessa é correspondida, que a promessa é superada né, pela empresa. Você tem que trazer, levar os clientes, é, fazer os clientes é, se surpreenderem, ficarem encantados e se sentirem felizes. Eu queria agora passar uma mensagem. Aos empreendedores, mais especificamente. Você que está começando a sua empresa, tomara que ela vira uma unicórnio aí, uma empresa com mais de um bilhão né, na bolsa de valores, mas vamos lá. Atue em mídias mais modernas. Então, você está começando o seu negócio, cuidado para você não cair naquela velha. Ah, ah, aquela velha forma, aquele velho formato de, de, de comunicação, aquele que bate, aquela bate-estaca, né? Que, que na verdade é aquela repetição. Então, se você está começando um negócio, já pense: eu preciso ter, além do plano de negócios, um plano de marketing e um plano e dentro do plano de marketing, pessoal, um plano de comunicação. E não precisa ser tão caro, mas ele precisa ser dentro de uma de, uma, de um novo de uma nova perspectiva, de um novo cenário. Disso tudo que nós já falamos aqui hoje nesse encontro nosso. Outro item que eu queria dar uma dica para os empreendedores, não abandonem simplesmente as antigas mídias. Ainda tem alguns clientes lá. Então o que você vai fazer? Você não vai chegar e mudar completamente. Você vai fazer o seguinte, que mídias eu posso ainda atingir clientes das mídias que já são as mídias tradicionais? Será que um outdoor? Será que um ponto de ônibus? Será que algumas outras formas mais tradicionais de comunicação ainda valem? Sim, dependendo do seu negócio, vale a pena você ainda utilizar algumas. Mas pense no que eu falei antes, né? busque identificar onde está seu público e provavelmente o seu público já vai estar sendo melhor comunicado, aceitando melhor as suas mensagens nas mídias mais tradicionais. Porque senão alguém fala assim, ah, mas eu larguei as mídias antigas e parei de ter algum resultado. Então não, você tem que tomar. Como por exemplo, só para citar para vocês um exemplo que parecido, o caso da Gillette, essa empresa mundial, centenária, etc. A Gillette continua produzindo até hoje aquele aparelho mais antigo, que talvez vocês nem lembrem disso mais, aquele aparelho de aço, né? Que tinha, que você pega a Gillette, aquele... Aquela, aquela, aquele aparelho, aquela lâmina, e coloca ali, aperta. Até hoje, aqui no Brasil, pelo menos, você, eu não sei se eu vi isso aí nos Estados Unidos, eu acho que não vi. Você, é, você é, coloca isso para vender, nem que seja uma quantidade pequena. Por quê? Porque você não pode deixar de atender as velhas necessidades, os velhos desejos de pessoas que ainda estão no mercado. Então é isso aí, a Gillette, é, inteligentemente, o um marketing brilhante, né? assim como a Coca-Cola, que compra algumas empresas de, de refrigerantes e não muda o nome, etc. Muitas vezes é em respeito, respeito entre aspas, ao consumidor, que não abriria mão. Aqui em Minas é muito comum, nós temos o Guarapã, não sei se vocês se lembram aí, quem, quem já morou aqui em Minas, no Brasil, né? nós temos o Guarapã, nós temos o Del Rey, que são empresas, são produtos comprados por, por grandes empresas, alguns aí, é, acho que o Guarapã foi pela Coca-Cola, qualquer coisa vocês me falem se não foi. E eles são entregues em alguns bairros da cidade. Então, dependendo do bairro, as pessoas, um bairro que moram pessoas mais velhas, etc. Olha que legal. Você vai num, num bar, você vai numa padaria, tem lá. Mirinda, tem lá. Mirinda não sei se tem mais, mas eu tenho certeza que tem Guarapã, que tem o Del Rey. Mas não tem outros lugares. Então, a empresa não abandona os velhos clientes, não abandona os desejos antigos. Se ela tiver poder para poder bancar isso, ela deve fazer assim, como a Gillette faz, como a Coca-Cola faz, como a Pepsi-Cola uh, faz. Né? Então é muito importante a gente pensar no cliente como um todo. Outra dica para o pessoal que é empreendedor, é, que vale para aquilo que eu já falei aqui hoje, faça promessas que você possa superar e não somente cumprir. É o que eu já comentei aqui. Então isso serve, cabe para você que é empreendedor promessa, crie uma promessa da sua empresa, crie uma logomarca, crie uma, todo, uma, todo um envolto é, em relação à sua empresa, mas faça mais. Todo mundo fala assim, pô, mas tem uma empresa aí que chegou no mercado que está me deixando impressionado positivamente e isso vai espalhar positivamente tanto quanto as notícias negativamente. Então as notícias negativas espalham mais rápido, mas as positivas também têm o seu lugar. Então trabalhe sempre superando aquilo que você promete ou aquilo que o cliente espera de você. Treine muito a equipe de contato com os clientes. Isso é uma coisa que eu tenho falado há 60 anos. Não, mentira. 60 anos não, mas tenho falado a vida inteira como professor e como consultor de marketing. Né? Treinar a equipe de pessoas, a sua equipe de profissionais que tem contato com o cliente. Eu ainda percebo e percebi aí nos Estados Unidos, na última vez que eu estive aí, e percebo aqui no Brasil de maneira absurda, a, a, a incapacidade do pessoal de contato. Incapacidade do pessoal de vendas que não conhece os produtos, não tem paciência com o cliente, não sabe, não conhece é, é, as, as técnicas de relacionamento gestual, fala, linguagem. O pessoal completamente desligado desse contato com o cliente. Então, gente, o treinamento, a capacitação, é, a preparação constante com o seu. É, do treinamento do seu pessoal é fundamental, tá? então a sua, a sua equipe tem que estar sempre preparada para oferecer o melhor relacionamento pessoal ou por telefone, dependendo da, da, da, da circunstância aí que a gente já comentou, o melhor possível, a capacidade de olhar nos olhos, a capacidade de entender gestuais, a capacidade de conhecer as características, as vantagens e os benefícios dos produtos, uma das coisas que mais me impressiona, que me deixa Triste é você perguntar para um profissional de vendas, aí ou aqui, me fale um pouco desse produto, falar isso aí eu não sei. aonde está o produto tal? Isso eu também não sei. Mas você não sabe nada? Aí uma vez eu, a pessoa me falou, não, eu só trabalho aqui. Quer dizer, quer dizer, então, peraí, todo mundo que trabalha numa empresa tem que conhecer todos os produtos, todos os serviços e tem que estar preparado para relacionamentos, durante o expediente e fora do expediente. Vestir a camisa. Essa vestir a camisa é um termo já muito antigo, mas ele está voltando agora com uma nova força. Eu vi essa semana uma empresa que o pessoal é tão apaixonado com a empresa que tem alguns funcionários que estavam colocando é, é, é, a marca da empresa no braço, do, do lado, etc. Quer dizer, então, eu preciso... É, é importante que você, empreendedor, já comece... Tá, se você está começando com uma empresa pequena ou grande, não, não tem problema, né, treine, treine, treine e treine. É igual a gente fala em vendas, né? Vender, vender e vender. Eu digo treinar, treinar e treinar para vender, vender e vender. Não dá para fazer as coisas essas, essas seis coisas separadas. Uma vai fortalecer a outra. Outra dica para o pessoal aí é, dos empreendedores, é, elimine todas as burocracias que puder. Outra coisa que é insuportável para o cliente e para o consultor também, posso... É, adiantar para vocês é a burocracia. O que é a burocracia? A burocracia tem que existir, isso faz parte aí da história da administração. Mas a burocracia foi sendo utilizada nos últimos, nos, nos, nos últimos anos, ah, e há muito tempo, né? É como um instrumento de, de, de, de, uma, de, uma, de, de segurança para quem não sabe fazer direito o trabalho. Então o que, que ele faz? Ele segura, ele quer ler mais uma vez ele quer conferir, etc. Então, resultado, as coisas acabam demorando, os resultados acabam demorando a sair. Uma sorte que nós temos hoje, e uma coisa que nós temos que, que aproveitar bastante, é exatamente as inovações nos, nos meios aí de, de gestão empresarial. Então, a parte administrativa, procure, é, sem falar aí na questão do emprego, etc., isso aí é uma outra questão, procure otimizar, procure utilizar os, os sistemas digitalizados que mais dêem segurança. Na logística de distribuição, que é uma das áreas que eu gosto de atuar também, né, nós temos hoje, eu tenho recomendado, grande parte de tudo que é feito ser robotizado, ser digitalizado. Temos programas hoje de um custo muito baixo que faz com que, primeiro, a gente é, com, essa, com essa modernização, a gente tem erro 99%, nada chega sem né na vida, é, acidentes de trabalho 99%, reduz, porque aquele trabalho repetitivo, eu digitalizo. A mesma coisa na empresa. A parte, algumas partes contábeis, aquela parte repetitiva, tem a parte de raciocínio que o contador é fundamental. Aquela parte de notas fiscais, tudo isso, você vai tirar pessoas dali, vai colocar essas pessoas na linha de frente para lidar com o cliente. E aquilo que puder ser robotizado, robotize e diminua profundamente os erros. Nos Estados Unidos o custo disso é muito mais barato que no Brasil. Então aí você que é empreendedor americano aí de Boston, é, faça isso a partir de agora. Já faça os orçamentos aí hoje ainda. né Amanhã é sábado, mas faça amanhã também se for o caso. Antecipe tudo, antecipe as suas entregas, antecipe o retorno das visitas, o retorno aos seus clientes. Faça um trabalho surpreendente. Tá? Se você marcou uma visita, você fala: ah, eu posso chegar antes. Quer que eu chegue antes? Não, chegue agora, ok. Então tem a janela, que a gente chama em logística, da janela. Mas em marketing tem isso também. Então vamos trabalhar fortemente, duramente, com essa questão aí de cumprimento. Essa é a. são algumas dicas aí que eu tô deixando hoje, no programa de hoje, para os empreendedores pensarem. Quem quiser. É, trabalhar alguns desses itens basta me passar o WhatsApp ou e-mail ou entrar no meu no meu LinkedIn que a gente pode conversar e eu posso é, abrir detalhes entrar em novas novas dicas para vocês mais uma vez eu digo quem não faz poeira come poeira então é, tem uma frase que eu queria comentar com vocês aqui que ela é também aqui de Minas e ela serve para todo mundo né só mangueira da manga, leva pedrada. Então na comunicação é uma coisa que você tem que tar, ficar esperto. Você vai ter, é, nesse, nesse feedback do cliente, você vai ter que estar preparado para receber feedbacks negativos também. Eu não gostei disso, não gostei do produto. Certo? O cliente pode falar o que ele achar que deve e você deve dar atenção para verificar. Bom, o quanto isso está acontecendo? Foi um caso só? Foram dois, três, quatro casos? Que tipo de investimento eu devo fazer? Mesmo que seja um caso só, analise aquilo profundamente. Tire um dia da semana, de repente hoje, sexta-feira, depois do programa, para você avaliar, avaliar todos os feedbacks é, que os clientes estão dando e procure analisar cada um desses feedbacks. Bom, eu quero entrar agora, a gente tem um tempinho legal ainda, sobre alguns pensamentos do marketing. Vejam. O marketing nasceu quando os homens começaram a negociar. Não tinha esse nome, mas já era marketing. Essa é uma curiosidade, né? O marketing existe desde que o homem começou a fazer negociações, trocas de, de uma caça pela flecha e, e aí vai. Então a, o negócio começou. Eu vou valorizar mais a minha flecha, eu vou valorizar mais o animal que eu cacei, eu vou valorizar mais a pedra que eu, que eu, que eu busquei numa mina qualquer... Então o marketing ele já existe aí desde a pré-história, desde que um homem começou a fazer qualquer negociação, desde que dois homens se encontraram para trocar produtos ou serviços. Então o marketing já existia e, e um autor que eu gosto muito, ele diz, né? É, é, é, só não tinha o um nome, só não tinha o um nome de marketing, mas já era marketing. Imagina agora que a gente nos anos 50, o professor Philip Kotler e, e o professor é, McCarthy começaram a escrever, começaram a desenvolver isso aí nas universidades de Kellogg's e na Universidade de Harvard, aí, aí em Boston. Outra, outra, outra, outra fase para reflexão nossa aqui no programa hoje, mesmo quando se está numa guerra, pode-se ter momentos de alegria que deixam saudades. É, eu falo isso muito com a equipe de vendas, mas isso serve para a empresa inteira. É? Tem um, uma pessoa que me falou, Rogério, hoje já são dia 28, 28 agora dois dias atrás, e nós não fechamos a nossa meta de vendas. Falei, olha, é, tem vários motivos, né? Tem vários motivos, a economia, a pandemia, tudo isso, dificultou. Mas é, isso não é motivo para desânimo, pelo contrário, é motivo para você pegar esses dois dias que faltam, trabalhar até se arrebentar, trabalhar, conseguir é, reduzir né? a, o, o, a, essa não batida de meta, reduzir, chegar quase na meta, e depois comemorar, olha, a gente estava com... 70 e com o trabalho diferenciado em dois dias nós andamos, sei lá, vamos vou jogar para cima, nós conseguimos 10% né, ficamos só chegamos a 70% da, da meta, apesar de tudo isso vamos comemorar então eu gosto muito de comemorar resultados positivos resultados que não foram alcançados, mas resultados que aí, se você souber que sua equipe inteira de vendas fez o esforço é parabenize, né? Parabenize e já crie novos desafios. Esse é um processo que tem que ser muito bem utilizado por você que é dono, que é diretor, que é gerente de marketing, supervisor e que é vendedor também, né? Então na guerra a gente tem que ter motivos de alegria. Outro outro item que eu acho importante é de uma maneira geral sobre marketing, né? São algumas frases aqui, alguns pensamentos de marketing, né? O bom logotipo ou a boa logomarca, pessoal, é o que se consegue, é aquela que consegue marcar, aquela que consegue é, marcar a empresa na mente do cliente. Oh, Rogério, será que é a bonita? Será que é aquela que o designer fez? Será que é aquela é, azul, vermelha? Branca? Não sei. A melhor é aquela que consegue marcar na cabeça do, do, do consumidor a sua empresa. Aquela marca que entra na cabeça do consumidor. Então não necessário, eu vejo marcas maravilhosas e que por falta de um trabalho constante, um trabalho equilibrado, a marca não fica na cabeça do consumidor. Então se você me perguntar aqui na prática agora do marketing, qual é a melhor marca, qual a marca que você acha mais bacana? Ah, não tem, né a marca mais bacana é aquela que consegue mexer com a cabeça e com o coração do consumidor aquela é que ela consegue atrair e fidelizar clientes, essa é a boa, e você pode fazer fazendo adequações aí com um profissional de marketing, de design, sem problemas, mas eu vejo marcas que eu considero feias ou até horrorosas, mas que a empresa tem um sucesso, porque de alguma forma, tendo em vista outros trabalhos, né, aquilo marcou a mente dos consumidores e os consumidores se fidelizaram ou tem uma imagem boa daquela, daquela marca. Outro pensamento de marketing, né? É, o marketing não vive somente de feeling, de sentimentos, né? Ou de sorte, e nem de ousadia, pessoal. O marketing exige estudo de mercado, o marketing exige é, um trabalho constante de observação do que é que está acontecendo no mercado. O que, é que está acontecendo na economia? O que é que está americana, brasileira? O que, é que está acontecendo é, no nível político? O que é que está acontecendo é, com, com, com o público ali da região, com a comunidade? Então nós precisamos estar o tempo inteiro é, estudando o mercado. Então não é só de sentir, ah, eu acho que, eu acho que é aquilo, eu, eu, eu tenho deixa eu enfiar a cara mesmo sem saber. Não. Antes de tudo, procure estudar o mercado. Isso é fundamental. Ah, mas como é que eu vou estudar o mercado? Tem todos os instrumentos. Você tem é, o concorrente para você estudar, você tem todos os meios digitais, você tem o Google, você tem todos os meios de buscar informações. Então, claro que você tem uma boa dose aí de ousadia, de feeling, tudo isso. Você precisa somar isso. Nunca dispense a informação. Outra, outro pensamento de marketing do nosso programa de hoje é, é sobre gestão. Empresa dividida no comando é uma empresa sem rumo. Então tomem cuidado, eu vejo muito comumente é, algumas, algumas empresas e principalmente o pessoal que está criando um empreendimento com duas, duas é, vertentes, né? um Y. Um diretor, um sócio acha uma coisa, o outro sócio acha outra. Um sócio quer caminhar para um determinado segmento, para um determinado tipo de, de ação mercadológica, o outro quer, quer ir para um outro lado. Então é, eles vão ficar nessa guerra de corda que cada um puxa para um lado, cada hora cai um. Tem que fazer o seguinte, vamos nos reunir e vamos procurar ter um caminho único, né? ter uma visão é, buscada com um objetivo maior para a empresa. Aí a empresa vai ter é, a possibilidade de melhores resultados. Os funcionários vão ficar mais bem é, é, orientados sobre o que, que eles devem fazer, para onde eles devem caminhar. Então vamos ficar de olho nesse pensamento de marketing hoje aqui que eu estou dizendo com vocês. Outra, outra dica aí de consultor para vocês é, do marketing, é veja bem, demitir funcionários sempre dói. Eu tenho, fico chateadíssimo, eu, a vida inteira que eu fui gerente, eu tive que fazer demissões, algumas poucas demissões, diga-se a de verdade. Mas todas que eu fiz doeu muito, mas se você não fizer algumas demissões... Você está sendo, é, pessoas incompetentes, você está sendo burro. Você está sendo um gerente que efetivamente não está defendendo os interesses da empresa. Então as pessoas que eu demiti até hoje foram pessoas que efetivamente dei todas as chances, que vocês também precisam dar aí todas as chances, mas vai chegar um ponto que a demissão faz parte do negócio. O marketing tem que ser, os resultados de marketing tem que ser o objetivo maior da empresa. Não é o fulano, o ciclano, a gente, é, aqui eu estou sendo um pouco mais duro, mas isso faz parte aí. Então se você tem pessoas que não estão gerando os devidos resultados, em vendas, na área administrativa, recursos humanos, etc., dê chances, troque de lugar, treine, né, capacite, é, dê licença, médica, deixe resolver os problemas familiares, mas chegar a um ponto que você não pode trocar é, esse coração mole pelos resultados da empresa. E aí você precisa, no lugar dele, trazer gente competente com uma nova, uma nova forma de enxergar a empresa. De preferência, gente com sangue novo. Isso faz parte aí. Outra, outra coisa importante, sua empresa pode não ser a maior, mas deve fazer força, de, deve fazer força e fazer de tudo para ser a melhor. Então eu não posso, de repente, eu não tenho capital, eu não tenho investimento para ser a maior empresa americana ou a maior, a maior empresa de Boston para ser determinado transportes, é, é, loja de ferramentas, loja de calçados ou uma empresa de consultoria digital, etc. Mas eu posso ser a melhor. Como ser a melhor? Eu posso ter pouca gente, agora ser a melhor é uma questão de esforço, é uma questão de competência, é uma questão de capacitação e treinamento. E nada melhor do que a sua empresa ser a melhor num determinado nível do, de negócio que você está lidando. Porque muitas vezes a empresa é, fica parada porque ela fala assim, eu não posso ser a maior empresa de Boston ou a maior empresa de Massachusetts ou a maior empresa americana de, de, é, nesse segmento, então eu vou ficar quieto. Não, seja a melhor, seja a melhor do bairro, seja a melhor daquela região, seja a melhor de Boston, seja a melhor de Massachusetts, seja a melhor da região dos Estados Unidos, de uma grande região americana. Mesma coisa aqui no Brasil. E cada marca tem um mercado que merece. Aqui vai uma, uma dica, né? Cada marca tem um mercado que merece. Cada empresa tem o um número de clientes que ela, que ela merece, que ela soube trabalhar ou que ela não soube trabalhar. Então, se você tem hoje poucos clientes, é hora de fazer uma reflexão. O marketing tem hora que é um pouco duro, viu gente? Mas é isso que faz a sua empresa se tornar uma empresa líder de mercado. É isso que faz a sua empresa tornar uma empresa se tornar uma empresa vitoriosa, tá? Para encerrar, eu vou passar para vocês algumas dicas de vendas bem práticas para que você possa também anotar aí, pegar a gravação desse programa e, e rever. Veja, acompanhe os resultados de vendas diariamente. Se você é o dono, se você é o gestor, se você ou o próprio vendedor. Acompanhe os resultados de vendas diariamente, feche a semana, quer dizer, todo dia, quando chegar na sexta-feira, que é hoje, feche a semana e vê, bateu o, o, o, o, a, as metas da semana? Bateu, não bateu? Se não bateu, você vai reunir com o pessoal ainda hoje depois do expediente. O que está acontecendo que essa semana não batemos a meta? Quero ouvir os argumentos, quero ouvir o feedback. Ah, é por causa... Do, aconteceu, porque aconteceu isso? Aconteceu aquilo? Ok. Então, você, essa conversa é fundamental porque é uma forma de você motivar e, ao mesmo tempo, ah, bater a mão ali nas costas do cara e falar, e aí? Cadê o resultado? E você saberá o que vai acontecer no final do mês. Eu não posso é, crer que tem gerente de vendas ou empresas, ou o próprio vendedor, que espere chegar no final do mês, dia 28, 29 e 30, para falar assim, ô oh, rapaz, eu não estou batendo a meta, o que que eu faço? Não, você tem que ter essa preocupação, essa dor de cabeça, etc., na primeira semana, aí na segunda semana você tenta corrigir, se não corrigiu, você tem a terceira semana para corrigir. Passou daí, é hora de você tomar uma medida mais profunda para tentar bater a meta de vendas. ah Bateu a meta? Então no mês que vem é hora da gente repensar inclusive a meta, porque meta batida, ela gera desmotivação depois, né? você comemora, vibra e depois é hora de repensar a meta com a própria equipe. Já comentei isso aqui, salvo engano. Outra dica de vendas, para você modernizar a comunicação com a equipe de vendas e falar mais e ouvir mais o seu feedback dos vendedores. Eu falei o programa inteiro aqui sobre comunicação. Agora eu preciso que a comunicação, gente, preciso dar uma dica, a comunicação deve começar lá com o, seu, com o seu pessoal interno, a comunicação dentro da empresa precisa ser uma comunicação fácil, uma comunicação de feedbacks, onde as pessoas, por mais simples que seja a sua, a sua, a sua função, a sua atividade, tenham é, é, é, um feedback, tenham um espaço livre para falar com qualquer um da empresa, né, que você tenha uma estrutura também de comunicação que facilite. E é importante que você ouça muito, vai uma dica aí, estou falando de dicas de vendas. Ouça mais o equipe de vendas. Vai lá tomar café com o pessoal naquela salinha lá e deixa o pessoal, põe o pessoal para falar o que, que você está achando, o que está acontecendo, como é que a gente pode melhorar as vendas essa semana ainda, né? então essa é uma dica de vendas. E para encerrar, agora mesmo para encerrar, vou dar uma dica de merchandising. Tá? Se você é um fornecedor, visite todos os pontos de vendas sempre. Negocie um espaço melhor para os seus produtos e faça o melhor possível para que você tenha o seu giro maior, e esse giro não vai acontecer só pela comunicação, a comunicação acontece também dentro do ponto de venda, e eu como gestor, você como gestor, você como responsável por merchandise, você como vendedor que vai lá avaliar como é que está a disposição né, nas gôndolas do seu produto, é, verifique: esse ponto está vendendo bem, esse é o um metro quadrado de maior, é, de maior movimentação, por que, que eu não posso negociar com o dono do supermercado, da empresa, da loja, etc., para o meu produto ficar num espaço melhor? Então, vai aí uma dica: tente negociar sempre o melhor espaço dentro dos pontos de vendas em que você é distribuidor ou dentro do seu ponto de venda. Eu vou falar sobre isso num próximo programa, sobre a questão do metro quadrado uh, é, e, e, e o ticket médio né, por metro quadrado que a gente tem nas empresas e como fazer aumentar o ticket médio é, a cada metro quadrado dentro do seu ponto de venda. Esse é um detalhe que eu vou deixar para a semana que vem. Eu quero agradecer hoje a atenção de todos vocês, foi muito bacana poder falar aqui um pouquinho mais sobre marketing sobre todas as ferramentas de marketing e nós vamos nos encontrar na sexta-feira que vem para que nós possamos bater um papo. Eu sei que vai ser horário de verão aí em Boston, então o nosso horário vai ser é, um pouco diferente em função do horário de Boston. Aqui no Brasil vai ser as duas... As, eu vou começar às 14 horas, né? O horário de Boston aí parece que vai uma hora para frente, então é, vamos estar juntos aí nesse novo horário de verão e vamos falar sobre marketing no horário de verão. Né? Esse novo marketing dentro de uma nova perspectiva que nós temos de mercado. Quero agradecer a vocês, deixar um abraço a todo mundo, agradecer aí ontem ao Freeley ao pela participação bacana no programa dele. De todas as quintas eu estou lá com ele e todas as sextas-feiras eu estou com vocês aqui no marketing é, com Rogério Tobias. Um super abraço, hasta la vista, hasta pronto. Tudo de bom para vocês, um super abraço e bom fim de semana. Até lá!